Oi, eu sou o Nicolas, já sou sócio aqui do canal do Botão, e esse é o Botão do Excel. Isso aí. Hoje nós vamos falar da calculadora do veneno parte 3, nós estamos gravando hoje, hoje é dia do agricultor, certo? Então por isso que eu vim aqui, ó, fantasiado com a minha mensagem que a gente recebe nos WhatsApp, então beleza. O que nós vamos fazer hoje, Nicolas? A gente viu no, no vídeo passado que a, a calculadora do veneno primeiro, que vai aparecer na tela aí, deu uma boa repercussão, a gente recebeu muitos comentários, inclusive o pessoal discutindo tecnicamente aí, acho que você recebeu um aí também te parabenizando, certo? Da nossa amiga. Como é o nome dela? É, então, da nossa amiga Mirela Milwald. Um grande beijo, Mirela. <risos> Já respondi pra você lá <risos> e esse vídeo é em sua homenagem. A gente vai fazer... O é... que, que, que, que ela escreveu pra você aí? Aham. Uhum. Ser humano não consome soja, tá bom. Ou ele é burro ou só desonesto. A soja é a base da alimentação do gado e a gente come carne. Chama cadeia alimentar. Faltou na aula de biologia. Eu provavelmente devo ter faltado na aula de biologia, <risos> mas na de toxicologia eu não faltei. Então hoje a gente vai esmiuçar isso pra você, Mirella. Vamos, vamos entender direito como é que funciona isso. Então toque a vinheta pra gente começar a tocar o só que lá no meu ranchinho Pra mulher e os meus filhinhos Tem franguinho na panela que você Antes da gente começar a fazer a conta, eu queria só explicar que eu respondi pra ela aqui. Eu vou ler a resposta e aí a gente... Mirela, eu não sou burro e muito menos desonesto. O leite de soja ou tofu, consumido exclusivamente pela camada mais rica da população, não representam nem 1% da soja produzida no Brasil. E aí, pra mostrar, a gente tem aqui os dados da ProSoja. Corta aí, Kenciane. Que, é que mostra o uso da soja brasileira. Tem um infográfico aqui, ó, site da ProSoja. Isso é Vai ficar no, como é que chama, na descrição do texto lá o negócio, aí beleza, ó. E aí, como é que estamos aqui, a, a, o uso da soja no Brasil? 44% já é exportado, 7% outros usos ou estoque. 49%, ou seja, metade da soja é processada. Dessa soja processada, 79% vira farelo, que é o que ela tá falando, da, da ração animal, que a gente vai fazer a conta E 21% vira Baixeira. aqui óleo de soja, né, que desse 21%, 23% é exportado e 77% é consumo doméstico, óleo de soja, né? Em geral, que a gente usa. E biodiesel, também para fazer é, biocombustível, misturar no diesel convencional. Do farelo, metade também já é exportada. Ou seja, da, da soja. A maior parte vai pra fora, nem fica aqui. Então, se você for multiplicando os percentuais, você vai chegar realmente no quanto a gente consome ali exato, de óleo, direto. Exato. Direto, né? Direto, mas depois do processamento, é... via óleo ou via animal. Eu vou ver. fazer a conta daqui a pouco. É. E aí, desse 49, metade vira ração animal. E aí, agora, é a parte que o botão vai fazer a conta não, aqui pra gente. Antes da gente começar com a conta também, soja é o que mais utiliza, defensivo... É, a, é. a cultura da soja é ela, ela representa metade do uso de defensivos no Brasil. Isso porque, né, querido? A soja é plantada pra cacete aí, a maior cultura que é utilizada, é, é isso? É a maior cultura do Brasil, então, a maior área Em área plantia. produção. Se eu tenho uma maior área de produção, consequentemente, eu vou utilizar mais, beleza? É, Exato. Então, é por isso aí já cai aquele mito do consumo de 5.2. Se o brasileiro ingere 5 litros, então 2,5 já, já não, não vai ingere. Para história, que já metade, vai pra né, soja, que metade, né, vai embora. Já lá vai, metade vai pro saco já aqui, Já vai pro né? chinês lá a metade. Beleza, mas então vamos responder, como que é o nome da moça? Mirella. O nome, o coisa da Mirella agora eu vou cortar para o Excel pra gente brincar. A Mirella falou, né, que a, a soja é a base da cadeia de carne, né? Ou seja, do, do, do gado, do ela gado. Falou, O que também já não é verdade. É, porque assim, boa parte do gado, ele acaba consumindo é, gado a pasto e aí o complemento, eu não manjo porra nenhuma de criação de animal, mas a gente lembra das aulas que eu tive lá na agronomia. Inclusive, o Glauber me ajudou a fazer essa planilha aqui, então eu agradeço especial para ele. Beleza? Então assim, quem come mesmo soja e milho pra cacete é o frango. Então nós vamos esquecer o gado vão vamos trabalhar com as galinhas. Então o que nós temos ali, meu caro Nicolas? O primeiro parâmetro, né? Quanto que pesa uma ave, uma galinha, um frango lá que a gente vai consumir? Eu não tenho a mínima ideia. quando você não tem a mínima ideia, você faz o quê? Você pesquisa onde tem informação séria. Deixa eu abrir aqui. Não <risos> No Projac. Por que no Projac? Porque lá eles ah, são especialistas. É, os toxicologistas lá, <risos> agrônomos. É. Então notem aí que eu abri aqui um trabalho da nossa, do nosso querido José Henrique Michele, o cacete a quatro que vai ficar aí, né? Que saiu na Revista Brasileira de Zootecnia em 2003. Avaliação do desempenho e rendimento de carcaça de quatro linhagens de frango. Pra quê? Pra que a gente tenha os valores de referência. Então, quanto é que pesa um frango, né? Então eu vou baixar aqui, depois se você quiser ler o trabalho com calma, você fica à vontade, né? Vamos procurar aqui. E resultado de discussão, bababá, bababá Aqui ó, quanto é que pesa um frango? Então o que, que é legal, Nicolas? Ó, ele coloca Peso até por dias, né? De 1 a 7 dias De 1 a 21, de 1 e 35 Até 1 44, então se você não sabe Pra galinha ficar pronto, né? para que ela seja aí abatida, né? Ele, ele demora 45 dias No final deste engorda, vamos por assim Na galinha, o que, que nós temos? Um peso médio Então notem aqui que o peso varia de acordo com a Como é que chama essa porra aqui pra não precisar mexer De acordo com a linhagem Linhagem, né? Dos frangos de corte para falar tecnicamente melhor. Então, quanto é que pesa um frango de corte no final? 2,3, 2,3, 2,5, isso aí tá em, em gramas. Então, posso assumir que uma galinha pesa mais ou menos 2,3 quilos? mais ou menos? Então beleza, então vamos lá, peso médio de uma galinha ou de um frango para corte aí, 2.3 kg. É lógico né, não sei se você sabe, não, é que aqui não vai influenciar porra nenhuma, você não vai aproveitar a galinha inteira para consumir, porque tem a parte do bico, tem a parte do pé né, que osso. É, é uma delícia né, osso pena, que vai daí diminuir isso aí para o que você realmente vai consumir, vai trazer o que a gente chama de, olha a cara de nojo da Juliana que eu falei do pé, É né? rendimento de carcaça isso tem aí pagado, isso tem para outros animais aí para fins de produção, mas beleza, vamos trabalhar com o peso Médio de 2,3 kg de um frango de corte. Esse frango de corte, Nicolas, ele consumiu ração ao longo da vida dele ali. Quanto que ele consumiu? Também não sei. Então, quando você não sabe, nós vamos procurar, né? Então aqui ó, nós temos o peso médio dele, que foi em torno de 2.3 kg, e olha aqui embaixo o que nós temos, né? Consumo de ração. Então essa linhagem consumiu 3,8, 3,8, 3,9, 3,9, 4,4 e assim por diante. Ou seja, nós temos variações em função de uma série de coisas. Vamos assumir aí mais ou menos quanto que você quer assumir daqueles valores que estão agrifados aqui, ó. Mal menos, não precisa é. ser exato porque afinal depois... A, é 3.8, né? A planilha sua, você vai simular o valor se quiser, é certo? Né? Tá 3.8 quilos de ração. E aí, moçada, né? O que que tem nessa ração, né? Que aí vem o comentário da nossa amiga Mirela, que ela fala assim não, mas o frango, o boi, no caso, consome milho e sódio e o frango consome muito mais. Então, quantos por cento da ração dada pro frango é realmente milho e sódio? Também não sei, vamos dar uma olhada lá no trabalho. Sobe esse negócio aqui. Tá aqui, ó. Composição Oh e níveis nutricionais das rações experimentais. Então, notem, Juliana, né? Note, Juliana, que eu tenho uma série de coisas aqui que vai na ração. Então, vai milho, 60% mais ou menos da ração aqui, ó, tá vendo? É milho. Vai farelo de germe, desengordurado. e de milho também vai um pouquinho, né? Depois vai farelo de soja, farinha de carne e osso, farinha de sangue, olha que maravilha, não? Sal, calcário, fosfato, bicarbonato, DL, mitionino, são é um monte de coisa aí que acaba indo para melhorar a produção do frango. Então, essas coisas não me interessam porra nenhuma eu vou assumir que 60% ali da ração vai ser milho, beleza? E quanto aqui nós podemos tirar a média desses valores aqui? Uns 20%, 15% mais ou menos? Vai dar? Ah, acho que uns 20, né? Tá, então vamos Porque, fazer. Ó, é 10, 20, 30. Tá, é 20. então beleza. Vamos trabalhar aqui com 60% milho e 20% soja. Ou seja, 60% milho e 20% soja. Ou seja, 80% da ração é milho e soja, o resto é outras coisas ali para dar o negócio. Beleza? Então vamos fazer uma conta de padeiro. Se 60%, colocar em percentual, vezes o consumo da ração. Ou seja, se eu tenho 3,8 kg de ração, é como se eu estivesse falando que eu tenho 2,28 kg de milho acertado consumido por esse frango. Mesma linha de raciocínio, vou dividir aqui por 100, beleza? E nós temos aqui o consumo de ração, é isso? É isso, né? 20%, porque 10% é da 0,38, 0,76, beleza, maravilha. Ou seja, o frango consumiu 2,28 quilos de milho e 0,76 quilos, ou 760 gramas de sódio. Beleza, Juliano? Então aí, pessoal, vem outro negócio legal, muito utilizado para quem trabalha com produção animal, que é um indicador, né, um KPI de produção muito importante, que é o que? A conversão alim alimentar. Quantos quilos de ração, ou de suplemento, ou de alimento que você dá para o bicho, né? Que ele realmente em peso. Ou seja, se eu considerar que eu dei 3.8kg de ração para este animal e ele produziu 2,3 quilos de carne, o que, que eu tô falando, meu caro Nicolas? Que a cada quilo de frango que eu produzo, eu invisto 1,65 quilos em ração. Você hum. está de acordo? Com certeza. Você que manja de cálculo pra caralho tá entendendo. Você também, né, Julio? Mas for pro for para o público leigo, que, que nem eu, que nem eu é. é bom entender, porque o pessoal fala ah, o Brasil só produz soja para exportar, pra não, sei o que. não é, é, a proteína é barata no Brasil é justamente porque o Brasil tem uma oferta muito grande de grãos. Bom. Imagina se, o, se a soja e fossem caros no Brasil. Você acha que o frango ia ser barato? Na verdade que a gente brinca, né, que quando você vê um, um frango de corte, na verdade você tá vendo uma soja e um milho agregado valor nele, ah. né? Ah. Beleza? Ah. Então, beleza. A mesma linha de raciocínio que nós vamos trabalhar, então, para conversão alimentar, nós vamos trabalhar agora pro milho e pra soja. Ou seja, se eu pegar o quanto esse camarada, né, esse frango de corte, né, consumiu de milho e dividir pelo peso médio desse animal, ou seja, eu tô trabalhando aí com 0,99. Ou seja, né, se você vê um frango de corte, uma galinha, a cada quilo dela, você está vendo mais ou menos um quilo de milho que foi o que ela consumiu para produzir aquela proteína. Certo, Juliana? Então, beleza. Vamos fazer a mesma linha de raciocínio para a soja, ou seja, ele consumiu aí 750 gramas de soja, ou 0,76 quilos, dividido pelo peso médio do animal, vai dar aí 0,33. Beleza? Então, linha de raciocínio, ou seja, a cada quilo de Animal ali que, ele, que, que você tem, você tem essas conversões. E agora, o que, que nós vamos fazer, meu caro Nicolas? Nós vamos pegar aqui, ó, quanto que consome uma pessoa em quilogramas por dia. Sei lá, Juliana, quanto que consome aí uma porção de frango? Você não tem nem ideia. Fala aí, 300 gramas? Um 300 gramas. Se eu vou comer no, no restaurante... Porque 300 gramas é um bife ancho, né? É, não, uns 300 gramas de frango. Imagina que é frango pra caramba. Então, hein? vamos colocar aqui em quilo, certo? quilos, certo? 0,3 quilos de frango por dia. Bom, se eu tenho a minha conversão alimentar ali de 1.65, no caso alimentar total conversão do milho 0,99 de soja, se eu multiplicar o 0,3 kg por dia pela minha conversão alimentar de 0,99, eu tô considerando que eu vou comer 300 gramas ali de milho, beleza? Ou, mesmo a linha de raciocínio, eu vou consumir também a soja. Ou seja, se você pegar ali um peito de frango de 300 gramas, indiretamente, você está consumindo, né, 300 gramas de milho e 100 gramas de soja. Tá claro o raciocínio, Juliana, que está com esse negócio ridículo no pescoço? E aí nós vamos pegar o LMR, meu caro, meu caro Nicolas. Então o que, que eu tenho no LMR? Né? Aqui eu vou colocar um tracinho que não serve para nada, já que eu não tenho limite máximo de resíduo para o frango, eu tenho para as culturas. E vamos acessar novamente a bula do glifosato que a gente utilizou no vídeo passado. Inclusive, clique em algum lugar aí. O que, que nós temos aqui? Vamos lá. É melhor abrir, né? Posso abrir, Juliana? Ficou meio estranha essa frase, mas tá bom. O que, que nós temos aqui no glifosato? Milho, 1. Um. E soja, 10. Beleza? Soja é pra caralho, pelo jeito, né? Então, ó, o LMR do milho é um o LMR da soja é 10. Beleza? Ou seja, se eu multiplicar, eu tenho aqui quilos por dia, por milímetros... O LMR por... da soja é alto justamente porque ela não é feita para consumo humano. Então, por isso que você pode ter um LMR maior. Entendeu? Entendeu? Porque você vai aplicar, como a gente colocou no vídeo passado, né? não diretamente na cultura, vai aplicar na planta daninha que mas, você está utilizando. Exato. No caso da soja e do milho, que tem transgênicos, então, pode ser que você aplique junto, acabe aplicando em cima da planta. Mas, mais uma vez, você esperar o período de carência, esse produto, vai degradar, enfim, não vai ter problema nenhum. Ainda assim, se tiver resíduo, a soja não é um produto que vai vir diretamente pra tua mesa. O leite de soja, mesmo ele, é processado. O tofu é processado. Ninguém come soja, petisco, in natura. Então, justamente por isso, o LMR é um pouco maior. <risos> Ai, tem hora que dá umas coisas aqui, mas beleza. Vamos lá. Então, se eu multiplicar o consumo em quilos por dia, vezes o miligrama por quilo, assim como a gente já mostrou em 200 vídeos, certo, Juliana? Eu tô consumindo aí com a dose de LMR, 0 0,3 miligramas por dia de milho e 0, né, vamos fazer a conta aqui 0,99 ou 1 miligramas ou seja, no total, se eu somar um mais o outro, eu tô assumindo aí 1,29 miligramas por dia e aí vem a parte que você adora, né Nicolas eu tô assumindo nesta conta aí, que o frango nesse caso, ele não metabolizou nada, nada. Né? ele tá pegando o resíduo que veio ali da soja e tá mandando direto, para a mesa é... e tem que pensar que transferiu isso daí pro frango inteiro, né? Então assim, é uma probabilidade, mas vamos assumir que tem só para né, fazer o... Não cont... digeriu, não aconteceu nada. Exato. Então, ou seja, né? No frango não cagou, não aconteceu nada. Não então, é ou seja, ele está aí com 1,29 miligramas por dia comendo 300, é, 300 miligramas de frango. Então, qualquer ingestão diária aceitável do glifosato, a gente já viu, mas vamos trabalhar aqui de novo. 0,042 miligramas por né, dia por peso corporal. Eu vou fazer em cima de mim agora, né? eu acho que eu estou pesando uns 115kg e estou gordo para cacete. Juliana. Então agora eu vou fazer o seguinte, né? se eu tenho ali miligramas por dia por quilo de peso corporal, se eu multiplicar um pelo outro, né? um camarada com a minha banha, ele pode consumir aí mais ou menos 483 miligramas por dia de glifosato. Ou seja, se eu comer esta porção de frango, eu estou ingerindo aqui com 1.29 dia. E na verdade a minha ingestão diária aceitável é 4.33. Ou seja, eu estou com uma situação, né, um nível de segurança, se eu dividir esse por esse, de 3.75%. Então, Entendeu? levando toda essa conta extrema que a gente fez, você ainda poderia comer um quilo de frango. Eu poderia comer mais, que ainda assim eu estou no nível de segurança. Ou seja, isso de novo, considerando toda a minha... Considerando que, eu, que a soja estava toda é, contaminada no, no, limite, limite, no limite, que o frango não processou absolutamente nada e que a hora que você botou o bife do frango para fritar, também não aconteceu nada. Ou seja, eu estou com nível de segurança para caralho. Ou seja, você pode ter chance de se intoxicar aí comendo carne de frango que foi, né? Que foi foi alimentado com a soja que foi produzida com a aplicação errada? Você pode, mas a chance, meu querido, é mais fácil você ganhar na loteria, não, certo? Mas o cara vai ter problema com outras coisas antes. Que coisa. Ah, ele vai dar. Vai. Vai, vai ter problema estomacal é, antes vai, de, de Vai, ter vai criar com até resíduo. pena de tanto frango que ele vai comer. <risos> mas beleza, eu não vou querer colocar a situação ali igual a gente colocou, que, é, né? Se o limite é maior, você está envenenado não está, eu vou fazer um outro negócio aqui, certo, Ju? Eu vou colocar uma célula aqui, ó. Vamos trabalhar com a probabilidade de. Como a gente pode chamar? Probabilidade de contaminação ou de transferência de... transferência do, do defensivo. Probabilidade de transferência do defensivo. Pode ser isso aí? Você deixa, Termo novo é É, vamos supor assim, então, ó, que eu tô aqui, termo novo, nós me inventando. Que a probabilidade de contaminação é realmente 100%. Vamos supor que o frango, ele não metaboliza nada. Olha a Juliana espirrando no meio da gravação. Então, ou seja, a minha ingestão diária eu vou multiplicar ela por essa probabilidade de transferência por 100%. Né? Como eu tô multiplicando um por um agora, vai continuar meu. Coisa. Agora, se a probabilidade dessa transferência for 5%, olha lá que maravilha, eu vou estar tá com o um nível de segurança que eu chamei de 75 vezes. Ou seja, aí você faz o jeito que você quiser a sua planilha. Posso fazer uma última brincadeira? Lógico. Então tá bom. É que o canal é dele, então a gente tá, ah, tá pedindo autorização. Ou, ou, ou, pode, então o que, que eu vou fazer, né? Só a gente mostrar mais um pouquinho de Excel aqui pro pessoal, eu deixei oculto um aqui do lado, tá vendo? exibir Eu tenho uma tabelinha, que é a probabilidade de contaminação ou probabilidade da transferência desse ingrediente ativo, certo? que vai aí de 10% que eu coloquei até 100%. E aqui em cima nós temos o IDA, né? que vai ser essa ingestão de área. Então você aí que precisa aprender tabela de dados, olha o uso aqui. né Eu vou fazer referência aqui, a minha célula onde eu tenho o cálculo de ingestão de ar, que é o 0,06, certo? E o nível de segurança que eu coloquei aqui, está na célula F11. Então o que eu vou fazer agora, Nicolas? Eu vou selecionar toda a minha tabela de dados, deixa eu desmesclar, acabei de fazer uma cagada mesclando célula aqui. Eu vou selecionar a minha tabela de dados, certo Ju? Vou vir em dados. Teste de hipóteses, tabela de dados. Beleza? Aí, se você não sabe isso, assista o vídeo de tabela de dados. Eu acho que eu já falei. Nós temos duas opções, né? A célula de entrada está variando na linha. Neste caso, quem está variando aqui, meu caro Nicolas, é a probabilidade de contaminação. Você concorda comigo que ele está variando numa mesma coluna? Uhum. Então, a célula de entrada de linha você não vai usar para porra nenhuma. Você vai selecionar aqui célula de entrada de coluna e vamos trabalhar ali com a célula de probabilidade e dar um enter e dar um ok. Olha lá que maravilha, né? Este aqui, deixa eu jogar mais para o lado, Case, para não tirar a minha cabeça. Este aqui é o nível de segurança que você tem de acordo com a probabilidade de contaminação. Então, inicialmente, se 100% né, do que o frango consumiu passasse para a carne, você estaria com um nível de segurança de 3,75%. Conforme vai caindo essa probabilidade que o frango pega o resíduo, o seu nível de segurança ele vai aumentando. Então, é isso, minha cara Juliana. Você vai comer frango agora? Deu para entender, além de raciocínio? Você acha que existe chance de contaminação comendo? Existe, fale sim. Vai comer sem peso na consciência, então. Beleza? Amiga Mirella, coma sem peso na consciência. É isso aí. Beleza, Nicolas? Obrigado pela participação mais uma vez aí. Eu que Você veio responder aqui em loco né, os nossos... Aliás, só falando dos comentários, tiveram comentários muito legais que a gente recebeu. Aquele Não, negócio a, da tinta, né? A, a grande né? maioria é, foi É, Foi bem legal, mas muito bom. E ela né, respondeu de forma muito educada você. Respondeu, mas é normal na internet, isso eu tô acostumado já. Ah, é? mas, mas foi bom que a gente respondeu de uma forma melhor para ela. Você tem muito um hater? Inter... Tem. Segundo a Sena, ela fala que quando você tem hater é porque você tá famoso. Não tô famoso, mas eu já tenho hater. Então tá bom. Pessoal, obrigado, curte, compartilha aí, manda pros seus amigos que produz galinha, boi, né, que a gente fez aqui falando de frango de corte, mas você consegue aplicar a mesma linha de raciocínio se você for trabalhar aí com outros tipos de produção animal. Eu peço desculpas para os meus colegas da produção animal, que eu não manjo, como eu disse, muita coisa de pecuária, mas a gente faz o que é possível. Certo, Ju? Um beijo nas meninas, um chute nos meninos, fala tchau aí, Nicolas, de novo. Valeu, pessoal, até a próxima. Fala sério que ele não parece o cangote da República banho é igualzinho. Você é igualzinho o cara que morou comigo. Cangote. Nossa senhora. Ah, ah, foi uma aula pra mim até, porque a próxima vez que alguém vier me encher o saco, já vou botar o vídeo. Coloca essa porra aí, ano. Muito bom, Nicolas. Ficou show de bola.